E aí galera, vocês estão bem? Por que eu do 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trai com vocês como seria um novo live action de Ben Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem galera, o ator Ryan Kelly, que foi o ator que deu vida ao Ben... Em um Ben 10 invasor a alienígena, ele foi entrevistado pelo Kuro lá no canal do Ink Tank, e lá ele falou que Ben 10 Marcelo alienígena teria um live action, então seria legal, seria mais um filme de Ben 10 que a gente teria. Na verdade, a gente, a gente tem dois filmes perdidos, que é a continuação do Corredo Contra o Tempo, já que no final do filme apareceu uma nave e no pop-up aparece Vilgax, ou seja, isso seria um gancho para uma continuação do filme do clássico, Tendo o Vilgax como o principal antagonista seria muito legal, só que infelizmente não teve. E temos esse aí do Supermercado Alienígena que daria sequência ao Invasor Alienígena com os mesmos atores e tudo mais. Porém, infelizmente não teve. Mas vamos imaginar se tivesse pelo menos esse filme do Supremacia Alienígena em Live Action. Bom, a gente sabe que Corrido Contra o Tempo contra Invasor Alienígena, por serem filmes feitos para televisão, não tem tanto CGI assim. Porque a Cartoon -se, ela não coloca tanta verba em Ben 10, infelizmente. A gente sabe disso mesmo, sendo uma franquia bilionária, a Cartoon não dá o devido valor para Ben 10. Então, assim, tanto no Corrêa Contra Contro-Dempo quanto em Vaso Alienígena, temos cenas dos alienígenas à noite, que era pra esconder o CG, uma técnica que eles usavam. Tanto que, se a gente for ver os aliens que aparecem de dia, como o Massa Cinzenta e o Diamante, dá pra ver ali que é um CG, tipo, parece que o modelo deles foi feito pra PS2, tá entendendo? Até o Nanomec, se a gente for ver o modelo deles sendo de dia, já que no filme ele aparece num ambiente assim mais escuro. Então não dá pra perceber, mas o modelo dele de dia dá pra perceber sim que parece um negócio de videogame Mas mesmo no filme, temos uma pequena falha ali de CGI por causa que o símbolo do Omnitrix tava aparecendo Que era um adesivo do Nanomec, tipo, o Nanomec que salva ele nesse filme A imponência dele, tipo, a, as falas dele, o fato dele ter derrotado a rainha, cenas como essas não então o que eu tô querendo dizer aqui é que um filme de supremacia energia seguiria essa premissa também De ter um CGI não tão bom e consequentemente em relação a Aliens Acredito que sim, teria Supremos, mas o Supremo que eu imagino imaginar aparecendo seria um mais fácil de fazer. Que no caso eu penso no Friagem, porque o Friagem já tem um modelo em Live Action por ele ter aparecido em Alien War. E também porque o Friagem Supremo a gente sabe que ele é muito parecido com sua versão normal, só que tem alguns detalhes de chamas e tudo mais. Então era só ele fazer um recolor e colocar algumas adições ali pra... pronto, aí virava o Friagem Supremo. Daí seriam os mesmos atores, o mesmo elenco, mas eu acredito que teria um novo vilão E isso acontece nos outros filmes, aparece o Ian como novo vilão, os nanochips também Que assim, muita gente reclama e tudo mais, mas cara, eu acho que isso é legal Por causa que só teve a adicionar mais os filmes Live action de 10 no geral Eles são filmes bons, eles só não são uma maravilha, meu Deus, inovou 10 não Mas eles são bons porque tem toda aquela questão da nostalgia também Por causa que eles adicionam mais a Ben 10 Tipo, o Ion ele é um vilão legal Tem uma história meio confusa Mas ele acrescenta mais a Ben 10 Claro que se ele fosse mais explorado Como ele é explorado em Five Years Later Seria muito mais legal Mas mesmo assim, vale a pena ter esse filme Foi, foi legal e também os nano chips, eu até falei do nanomec, tipo, em invasor alienígena ele tem uma imponência muito grande, ele se alienígena aí é um alien legal que o filme nos mostrou. O conceito dele é bom, ele ser meio zangão e meio humano, isso mostra uma grande adaptabilidade, então isso dá uma moral para os humanos em Menezes, mostrar esse poder da adaptabilidade é muito massa, tipo, ele conseguir vencer a rainha só usando a adaptabilidade. Tipo, é a mesma coisa se você assistir o anime Record of Ragnarok Você vê os seres humanos dando uma surra nos deuses, tá entendendo? É a mesma coisa aqui, tipo, o Nanomec representando o humano E a rainha sendo a rainha no ship e tudo mais E o Nanomec dando uma surra nela, tá entendendo? É uma coisa legal que o filme trouxe também Porque deu mais tramas pra supremacia alienígena Porque disso aí veio a Helena, né? Os chips aparecendo em supremacia alienígena Foi legal Então, supremacia alienígena, eles poderiam trazer um vilão novo Tipo, alguma coisa baseada em mitologia porque Benedict tem 10, né? O Diagon é baseado em mitologia. Também temos o Akult lá no clássico, que ele é um deus maia. Ou se não fosse um vilão novo, poderia ser um vilão antigo, mas que seria de boa para fazer. depois tipo, poder fazer os Cavaleiros Eternos, não o Drisco, porque o Driscoll e os 10 negativos, o próprio da Wayne fala que eles dão trabalho para fazer, eles são caros. Então, eles poderiam fazer, sei lá, os um, Cavaleiros Eternos, só que tendo um novo ali. Já que Supremacia tem muito isso dos Cavaleiros Eternos. Ou um vilão antigo também fácil de fazer seria o Albido. Porque era basicamente eles pegar o Ryan Kelly, né? Que seria o ator do Ben. Só que eles faziam ali uma maquiagem. Nem CGI precisaria, né? Pra ficar as cores do Albido e pronto. Aí seria legal por causa que teria mais aliens. Imagina aí. Eles estrearam um alien novo, só que com Albido. Porque, cara, eles sempre estreiam aliens novos nos filmes. No Segredo do Matrix estreou o Gigante. No Corrido Contra o Tempo. Embora hoje em dia não seja canônico, mas... Eles estrearam o Ben Ion, em Vaso Alienígena, eles estrearam o Nanomech. E se ele for contar com especiais, levando em consideração a continuidade original, em Benésio Mutandinex Heróis Unidos, temos aí o Shock Squad estreando. Então, daria para estrear um ar novo com Albido. Seria bem legal. Mas, enfim, galera. Isso seria se esse filme fosse naquela época lá. A Supremacia, né? 2011. Essa época aí. Mas se a gente for levar em conta hoje em dia com CGI da hora. Depois de tudo já ter acabado. Ter acabado o reboot. A gente tá esperando aí ver o que é que vai a acontecer uma continuação de, de Ben 10 Ou vai ser um outro reboot Aí meio tantas ideias Eles decidiram fazer um live action de Ben 10 Começando tudo de novo Imagina aí Eles fazerem que nem Harry Potter Porque Harry Potter No primeiro filme os atores eram crianças né? Eles vão crescendo Com o passar dos anos eles vão crescendo Cada filme eles vão ficando mais velhos Até chegar no último filme eles estão adultos Aí imagina eles fazerem isso, eles fazerem um reboot de Bené, só que sendo uma linha de filmes live action, começando no clássico, né? Aí eles um elenco específico, um elenco brabo para fazer esse filme aí, com o passar dos anos eles iam crescendo e fazer um filme do Ben de 11 anos. Imagina a morte do feedback, só que com um CGI da hora ali e tudo mais em live action, como seria legal ver isso? Aí eles iam fazendo um Força Alienígena, Supremacia, Omniverse. Até chegar no último que seria um do Ben 10. mil Imagina, o mesmo ator que fizesse o Ben Criança lá no clássico, fizesse um, um do Ben 10. mil lá no futuro. Que sonho seria isso aqui? Isso é sonhar demais. Isso, isso aí a gente imagina aqui, se eles dessem crédito para Ben 10, se a Cartoon, a HBO Max, eles vissem quanto Ben 10 merece ter o respeito e tudo mais, ser trabalhado com CGI da hora. Isso é um sonho, galera. É, é, é sonhar muito alto. É, mas seria muito mais se eles fizessem isso. E assim, galera, eu só não falo... Faço um vídeo aqui, tipo, dizendo, ah, quais seriam os atores ideais para esses filmes de Ben 10. Por causa que eu não tenho nenhum pingo, assim, de discernimento, de noção, para pegar uns um, um, um atores lá de Hollywood, sei lá, com 10 anos, para fazer o, o Ben no clássico. Eu não tenho essa moral toda para fazer isso, né, galera? Mas se vocês quiserem ver um vídeo onde escolher um elenco ideal para fazer Ben 10, eu vou deixar esse vídeo aí desse cara aqui no card, beleza? E vamos falar do Tom Holland que muita gente queria que ele fizesse Ben 10, só que ele mesmo falou que não aceitaria. Acredito eu, quase que ele não tem a mesma visão que nós temos de Ben 10 que tem um multiverso enorme a ser explorado. Acredito que ele nem deve assistir Ben 10, nem deve conhecer direito a obra. Então ele não topou. E, cara, sinceramente eu acho que ele não faria um Ben 10 tão bom assim, não, cara. Ele tem muito cara de Homem-Aranha mesmo, deixa ele lá no MCU mesmo. Eu tenho certeza que se tiver mesmo um live action de Ben 10 no futuro e ser desse jeito que eu tô especulando aqui, com certeza eles colocarem um ator muito mais para o bem e todos do elenco. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!